Pensando em começar a estudar para Enem hoje? Então vem comigo, porque eu sou o Edu E eu vou te falar sobre como começar a estudar para o Enem 2021 em março Gente, é isso, né? Início de mês, carnaval já passou E tipo, a necessidade de começar a estudar tá batendo na porta Então, tipo, agora é o melhor momento para você começar a estudar Porque quanto mais tempo você tem para se planejar, mais chance de ser aprovado você tem Porque, enfim, você vai ter mais tempo para treinar, mais tempo para testar estratégias Enfim, é um ótimo momento para começar, então vem comigo Mas antes de falar sobre as estratégias de aprovação, eu quero falar para vocês não se compararem Tipo, esse tem que ser o seu primeiro passo nessa sua jornada até a aprovação Porque cada um tem a sua própria rotina, cada um tem seus próprios objetivos e histórico Então, assim, não adianta tentar se comparar com um amiguinho Cada um tem o seu próprio jeito de estudar O importante é que você descubra a melhor forma de você estudar Para quem tá começando a estudar agora, tipo, nunca estudou antes para Enem É uma ótima dica você começar pelas matérias de exatas básicas Então, tipo, matemática, química, física e biologia básicas te ajudam muito Porque são normalmente as matérias que as pessoas têm mais dificuldade E, tipo, se você já ganha a base desses conteúdos, a disciplina fica um pouquinho mais fácil fácil de você aprender. E partindo daí, é super importante você fazer a famosa autocrítica, né? E Você tentar entender um pouquinho sobre qual é a sua jornada até chegar nesse momento. Se você está começando a estudar agora, como é que foi o seu ensino médio? Se você fez o Enem em 2020, quais foram os seus pontos fracos e quais foram os seus pontos fortes? Como é que foi a sua nota na redação? Você mandou bem ou mandou mal? Tipo, se você não foi tão bem na redação, o que você acha que te atrapalhou? Se você começar daí, você consegue pensar quais são seus pontos fortes e fracos e você começa a trabalhar em cima deles. E falando em nota na redação do Enem, no Descomplica você tem acesso a seis correções de redação por mês. Então, tipo, a gente tem mais de 100 temas inéditos lá na plataforma, você escolhe um tema, você envia a sua redação pra gente e a gente devolve ela com nota e comentários para que na sua próxima redação você possa ter esses comentários em mente e trabalhar em cima deles, aquele negócio do ponto fraco que eu te falei agora há pouco. E tudo isso que eu tô te falando faz mais sentido se você conseguir se organizar e montar um cronograma de estudos otimizado com tudo que você precisa você estudar até o Enem 2021 ou algum outro vestibular que você vai prestar e aí você me pergunta né mas Edu como é que eu monto esse tal do cronograma então aqui no Descomplica a gente tem dois tipos de planos de estudos um plano de estudos ao vivo né que é composto por aulas ao vivo e aí tem monitorias aulas de resolução de exercício, aulas de aprofundamento tudo ao vivo e essas aulas podem ser o primeiro elemento a entrar no seu cronograma então você montou o seu cronograma bonitinho você bota lá horário x y z são os horários de aulas ao vivo e aí para você que talvez não tenha tanto tempo ou prefira um estudo mais individual a gente tem um plano de estudos no seu tempo e que é um plano de estudos adaptativo. Você entra na plataforma, você responde algumas perguntinhas, tipo quais são suas atividades, quanto tempo você tem disponível para estudar, e a gente gera para você um plano de estudos perfeitinho que cabe dentro do tempo que você tem disponível. E aí são aulas gravadas, ou seja, você pode inserir no horário do seu cronograma que você achar melhor. E aí, curtiu as dicas? Então não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber sempre notificação quando tiver vídeo novo. E aqui na descrição desse vídeo tem o um link para você assinar o Descomplica com um super desconto, então corre aqui na descrição desse vídeo, assina lá e a gente se encontra na plataforma. Beijinhos e até a próxima.